Presidente João Lourenço, bom dia, qual é a reação a estes resultados eleitorais? Presidente João Lourenço, uma primeira reação a estes resultados eleitorais? Como é que vê os resultados do ano, Sr. Presidente? Vou falar mais tarde. Quando? Quando é que fala, Sr. Presidente?